Mais um completo fracasso aí do seu estado, e eu não preciso nem fazer esforço para mostrar diversos episódios de furto em uma mesma rua, hein? Imagina se eu fizesse esforço. Então, o que, que aconteceu? Vai aparecer um ponto prata aí, chegando, né? o dono dele vai estacionar lá na frente, lá embaixo, e vocês não verão onde ele está estacionando, não é? Mas eu sei porque, enfim, eu tive contato com o dono e ele me explicou a situação. Vou adiantar aí, né, só para vocês verem o que vai acontecer depois. E vocês verão aí o dono indo embora, né? Deixou o seu ponto lá lá na frente e foi embora. OK. 1058 agora. 111, passa uma viatura da polícia. Olha só, M11118. Vocês podem ver aí. Tá passando devagarinho, você fala, ah, que rua segura, né, a polícia passa. Pois é, vamos ver se é segura mesmo, né. Aí, 11.4, parece uma ideia prata, de placa duj 0708 Olha lá, ele dá uma brecadinha, meio estranho, mas até aí tudo bem. Segue em frente. E aí, 11.16, passa a mesma viatura da polícia de novo, né, vocês verão ela passar aí rola passando, OK, né? Uma segunda vez, inútil, né? Uma inútil passada da, da polícia. Aí 11:17, ideia prata de novo, passa na mesma rua. Olha o bico dele aí, né? Até aí você pode pensar, bom, ele tá rodando procurando um lugar para estacionar, mas essa rua tem bastante lugar para estacionar. Aí segue em frente. 11:32, ideia prata de novo. Quer ver ele aparecer aí ao seu lado direito? Olha aí o bico dele, ele dá uma paradinha e aí ele vai dar ré e vai seguir em frente, ou seja, então ele está querendo alguma coisa, né? Três vezes que ele passa, para e segue em frente, né? É, já começou a ser suspeito e aí, como se não bastasse, 11:42 de novo ideia prata. Olha lá, o táxi saiu, olha, ele seguiu e aí dá para ver, né? Eu vou destacar aí já agora a placa dele para vocês verem que é DJ0708. DJ0708. Uh, pois bem, aí o dono volta, né? Como é que eu soube do, do furto? Agora o dono vai ver que o seu o seu ponto não está mais lá, né? E eu, eu tenho fortes indícios que esse ideia pra está envolvido. Como é que eu soube disso? Porque o o o dono, enfim, foi na delegacia verificou né, essa ideia, está tem, tem, devendo aí mil reais de multa e mais um monte de irregularidade, quer dizer... Então, tem, a gente tem sérias desconfianças aí que esteja envolvido no furto aí do, do ponto. E, então, a única conclusão que a gente chega, a polícia só serve para ser sustentada com o dinheiro roubado do seu bolso, que a gente chama de imposto, né? gastar combustível e poluir o ar, nada mais. Se alguém quiser defender a polícia e se humilhar, fica à vontade, mas eu mostro fatos aqui. E vocês mostram o quê? Vocês não mostram nada, né? Outro dia eu tava elogiando aí o sujeito que, que evitou o furto da moto, mas e esse furto aí do carro? Isso aí não evitou. Então pra que serve a polícia? Pra nada.